da cozinha. A gente tem cozinha aqui em casa. Só tá falando. Gente, rota de fuga vai ter que sempre vai ter que ter uma certa dificuldade para ter rota de fuga, né? Porque primeiro a gente tem que passar todas as noites. Eu ainda vou escolher todas as noites que a gente deve passar lá pra gente conseguir fugir. Gente, eu vou deixar eu vou eu não vou atualizar o modelo, tá? por causa que não vai estar tá saindo agora, obviamente vai estar tá saindo outro dia aí, mas sei que eu vou estar tá falando com as já vai estar tá atualizado você vai perguntar, ué Matheus, por que você atualizou? Por causa que eu tô gravando esse vídeo no dia que eu não que, que eu não ia publicar a parte 2. então é isso difícil né, mas tudo bem, vamos lá gente, sabe Gente, eu tenho uma dica pra vocês Se vocês estão com dificuldade para criar jogos Jogos Tipo esse, como o meu Primeiro primeiro passo, gente Pense o que você cria Não sai criando aleatoriamente Pelo amor de Deus Não faça na zoeira como os outros youtubers Tá? Faz, faz sério, porque Construção de jogos, essas coisas Tem que ser trabalho sério Não se... Pode ficar brincando com isso, não. Então, gente, vamos lá. Se, segunda dica aqui. Eu sei que vou dar dicas ao longo da construção, mas é um vídeo de... Que eu, eu vou estar te mostrando o que eu tô construindo aqui. Segunda dica. Não leve tudo na zoeira, tá? Como eu faço, às vezes. Eu levo tudo na zoeira no momento que eu não gravo. Porque eu acho muito falta de respeito... Ficar rindo, zoando de tudo no meio do vídeo, né? Ninguém quer um YouTube mal do cara, chato, né? Tudo bem, Terce o terceiro e último passo: faça vídeo sem, sem clickbait. É, vocês estão vendo. Não fazer clickbait é uma, é uma ótima saída de não levar hate que eu tô dizendo não faça coisa errada no YouTube isso que eu, que eu, tô, que eu vou querer dizer para vocês porque quanto mais coisa errada você faz mais reto você vai levar não não faz igual a Lisa, Lisa game que fica fazendo coisa errada então gente vamos começar eu vou precisar da mesa e já vou fazer aqui e gente eu vou ter que eu vou ter que pular logo quase no início por causa que é muito grande essa sala não vai dar para colocar tudo em câmera Normal, tem que ser rápido. Então, gente, eu vou voltar aqui com, com ele pronto. De novo, vou ter que acelerar o vídeo. Hold me close till I get up Time is barely on We're chasing, leading up. bonito menos a mesa que é pequena mas tudo bem eu vou ancorar eu vou agrupar essa mesa aqui para problemas com ela ó tá desancorado ok vamos aqui agrupar gente eu tô mostrando como eu faço meus meus jogos aqui do Roblox demonstração de fazer mas eu tô fazendo esses jogos junto com vocês Sei que vocês não estão tá aqui pra fazer, mas considero que vocês estão fazendo junto comigo. Então aqui, gente, vou deixar isso embaixo pro outro vídeo. Agora vamos fazer a cozinha. Usa aqui. Plástico. Fazer a cozinha... Fazer a cozinha mais ou menos só desse tamanho. Sei que é pouco ou muito, se vocês consideram. Co eu não vou deixar a cozinha tão grande, não. Porque isso, é já, isso já é exagerado. Gente, não, vai, não, não aparece de primeira o Slender Metal. Ele vai aparecer em cada canto da casa. Mas ele não vai aparecer de primeira. E eu nem deveria ter colocado isso. Deveria ter colocado aqui mais pra cá. E aqui. Aqui. Aqui, pronto aí já tem quase o modelo todo pronto Aqui. a ele aqui agora aqui e e aqui pronto ah pronto assim tá bom agora vamos colocar o telhado Modo não pode ter falha. Eu sei que vai ter, mas não posso deixar falha. Tem que deixar impecável. Nem sei que é pecável, gente. Somos. Vamos aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Sei que vai estar um pouquinho desigual. Então vamos botar um pouquinho aqui. O Roblox. Ah não, tá, também. Tá bem Vamos aqui usar aqui um pouco Isso aqui E eu vou curar tudo Tem garantir É, tá tudo já corado O chão lá já é diferente Então vou colocar aqui O chão desse material Não esse material que feito Eu acho que O lá, lá Mas vou ter que colocar aqui, ó a, nozi, a nozita. Já que vai ser muito mais complicado fazer esse estilo. Ah, não. Eu não posso... Não deveria ter copiado. Vamos aqui. Colocar aqui. Gente, e aqui? Colocar aqui. Erro, de novo? Que para Desculpa, gente. Já ia, fazer me... Já ia fazer porcaria. que colocar. Minha nova criação bonita. vou fazer. Aqui. Vou colocar de metal mesmo. Estou nem aí. Estou nem aí se não é de metal. Mas o que importa é que... que. Que a gente vai fazer. Vai tá Aí eu vou colocar aqui A geladeira não abre, tá, gente? Felizmente, eu não sei fazer um script Pra isso ainda Eu não sei, eu não sei fazer várias coisas Eu ainda eu sou iniciante aqui Acabei de tá Tudo bem, isso não importa Importa o que eu tô fazendo nem, nem Eu nem devo ser iniciante por causa Por causa que Eu já Já, já vendo que eu eu já manjo mais do que antes manjo mais nos negócios aqui eu, eu manjo aqui então não tô mais para iniciante não tô mais para profissional assim tá bom não aí fica mais é dessa cor fica mais bonita aquela cor que ficou muito feia tá aqui agora eu vou fazer a parte da pia e aqui e aqui, aqui. Vocês tem aqui tem que manjar disso, gente. Manjar e aqui. Um. tá aqui aqui eu não preciso de arrumar não e aqui pronto Vou colocar aqui tudo para ancorar e dar e dar o um agrupar e pronto agora é só fazer a máquina e a outra essa já são as partes Finais muito branco, gente. Não vai dar para fazer muita coisa, não, porque não, não dá tempo. Pra... parte aqui que a tampa aqui. Pronto, aí vou só colocar a textura como vidro. Vou colocar ciano. Vou colocar aqui ancorar. Vou agrupar. com isso, como modelo. Agora a parte do armário vai ser tão vai ser fácil. Quer dizer, é, vai ser fácil. Vou colocar aqui plástico. Vou colocar aqui branco. aqui e esqueci esteja de madeira aqui quase, quase pronto aqui foto microondas metal branco. E aqui a tampa e só isso já já já tá já tá bom né gente é só isso colocar aqui branco vou colocar aqui plástico branco eu acho que tá já tá pronto aí só vou ancorar aqui e agrupar pronto gente eu agora eu vou ter que ir aqui e dá a ancorar em tudo parece que aquele papel do slender Man lá tá tá atrapalhando então eu vou tirar ele daqui ó pronto página removida vamos ver se vai dar pra dar já loucura é só a página que tá atrapalhando bem gente e gente e, gente, vamos testar aqui para ver se ficou bom. E aqui, mais só. Eu já dei uma capa pra ele. Aqui, já tiramos. Ah, dá pra pegar as páginas. Tudo bem. Tudo bem. Porta. Porta. E gente. O problema de ancorar é as portas que não pode receber âncora sei que ela pode ter risco de cair? Mas tudo bem. Vamos ver se não vai cair não, né? Aqui a capa. Que bonita. Ih! Pelo visto as portas tem que ver com âncora, gente. Ah, que raiva! Oxi. Gente, quanto tempo isso da âncora. Tem nem, tá... tem nem tá abrindo. A cabeça tá tudo... Gente, eu quero sair. Calma, vai ver se precisa de impulso pra é. Deixa eu ver essa câmera. Funciona! Ok, vamos lá. Pulso, pulso, pulsa. Eita. Porta inútil. Calma aí. dor. Eita, vou aqui, dor. Estou indo, indo sem paciência, stay. Sempre, pa, né? isso daí. Estou paciência, não Isso tem que funcionar, não é? empurrada. Aí, deu. Então, melhor eu escolher essa porta para não dar erro de novo. Se dá erro, sai fora. Por aqui, que chamou. Educação, né? Educação 1000. Vou colocar essa porta aqui. já tô... Eu já tô... Eu já tô morto. Eu já tô em... Já tô aqui há 21 minutos, tentando, quer dizer, consertando o erro da porta, trocando as portas. É cada uma em robôs. Dá por cima, tô tá ter, tá, o tempo já tá passando. Vou lá rapidinho. Pronto, gente. Oxi. Ah, outra bugadeira, bugão, bugou, pronto. E gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, de bastante like, se inscreva no canal. E gente, obrigado por se inscrever no meu canal, tá? Então tchau, fui!